Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam é todos bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. E sim, galera, hoje, dia 26 de novembro, sexta-feira, foi lançado o Soccer Manager 2022 aqui na Steam, galera. Foi lançado aí o jogo aqui na Steam, né? Como vocês podem ver aí, algumas imagens... Né, Soccer Manager foi lançado aí para quem gosta de jogar o Soccer Manager aí no PC O jogo já tá disponível, né Eu já tinha colocado aí na lista dos desejos desejo aí, né eu Recebi um e-mail do jogo, né eu Recebi um e-mail aí do jogo aí dizendo que, que o jogo já tá disponível aí na Steam E tá aqui, galera, disponível na Steam Data de lançamento, dia 26 de novembro, como vocês podem ver tem uma análise ligeiramente positiva, né? Tem uma análise bem interessante aí pelos, pelos fãs. Tá aqui mais algumas imagens aí. Pelo PC é muito top de jogar também, né? Tá aqui hein? disponível em português do Brasil, mas tem português de Portugal. Beleza? Eu já instalei o jogo. Aqui é sobre o jogo, né? Dizendo um pouco sobre o jogo aí, que é o gerenciamento de futebol, né? Gerente de futebol, pai e tal... Dizendo como é que tá o jogo Tem também umas conquistas da Steam, né? As conquistas aí que a gente pode estar tá tendo É... Um total de, acho que se eu não me engano, 30, né? 30 conquistas Aqui são os requisitos mínimos E os, os requisitos mínimos aí são Um processador de 64 bits Windows 7 Processador de... 1 GHz 2 GB de RAM Pra poder jogar o jogo Ou seja Qualquer máquina aí ele vai rodar Entendeu, galera? Vai rodar o jogo, né? Beleza Tá isso aqui é um pouco aí do jogo, aqui tão tá um análise né, algumas pessoas aí falando sobre o jogo né, tem gente falando aqui como o passado do, dos anos, o Soccer Manager evoluiu bastante e tal e tal, muita gente dando o seu feedback positivo aí pelo jogo, eu vou abrir o jogo aqui né, eu já tô com o jogo aberto até na, na, no PC aqui né, a gente vai dar uma olhada como é que tá o jogo Vamos aí dando uma, dando uma, dar uma olhada como é que tá o jogo Tá aí, galera O jogo do PC tá na versão 1.0.0, né? Tá aí aqui a versão Eu já arrumei as configurações certinho Vamos aqui no novo jogo Tá aí, né? Um pouco da novidade, né? É basicamente aquilo mesmo, né? Vamos aqui na América do... Da, vamos na América do Sul, né? Vamos... Eu vou estar tá clicando aqui no Brasil. Como vocês podem ver, o jogo tá bem, é bem mais rápido no PC, né? Do que no, no mobile. Eu, eu curto mais jogar pelo, pelo PC, né? Eu vou estar tá escolhendo aqui o Santos. A logo aqui da Série A também modificou, né? Tá aqui a da, da Série B. Um sonho tem a Série C e a Série D, né? Vamos que... que quem sabe que daqui para frente não vai ter, né? Vamos lá. Eu vou estar tá escolhendo aqui o Santos. Vamos tomar controle, né? Tá aí. Vamos guardar aqui, vamos esperar carregar para tá vendo aí o jogo diretamente aí pelo PC. Tá aí aquele tutorialzinho de lei, né? Eu já sei mais ou menos. Tá aí aqui a tela, né? Do jogo, como vocês podem ver, uma tela bem da hora, né? Modifica pouca coisa, né? No, no mobile. Modifica poucas coisas aí. Vocês podem ver tá bem interessante a tela. Vamos ver aqui o, o plantel, né? O plantel do... do... Da equipe do Santos aí, ali tá o Velasquez. É, o Felipe Jonathan tem um atributo bem alto aí, né? Um overall ali. Pirani. Eu acho que o Marinho deve ser o overall maior. É o Marinho e o Marcos Guilherme. Tem um overall bem alto aí, junto com o Léo Batistão, né? São os mais fortes aí do time. É, é isso aí. Vamos ver aqui treino. Os atributos de treino, pai e tal. É aquele mesmo gráfico, né? De tá ganhando aí a, o nível, para ir subindo de nível aí com como técnico. Aí como vocês podem ver, é bem parecido, né? É bem parecido aí com o do mobile, o calendário não mudou muita coisa. Tá aí, marcar os jogos, tal, finanças. A finanças do, do, do, do, do, do, clube, do clube aí, né? Tá devendo 6 milhões aí, Negativo. A tática, a tática também provavelmente tá, é, tá igual também, mas bem mais, bem com bem mais coisas, né, na tela aqui, né, aqui a posição, tá, tá, vamos tá escolhendo o um elenco aí, escolha automática, vamos na escolha automática aí, vamos avançar, vamos jogar uma partida pra ver como é que tá, vamos jogar uma partida, vamos continuar avançando aqui, Vamos jogar uma partida pra ver como é que tá o jogo no PC, hein Fazer o teste aí Vamos continuar avançando Vamos fazer o teste aí no PC Pra ver como é que tá se saindo esse jogo aí Beleza, vai ser Santos e Londrina Um amistoso aí Vamos ver Vamos tá testando aí Muitas coisas interessantes aí no jogo É basicamente Quase, é igual, né Ao, ao mobile, mas no PC Tem muito mais coisas na tela, né na tela inicial, como a gente pode ver. Beleza, vou tirar o Pará, né? Que ninguém merece. Tirar o Pará e colocar o Matson, O Kleber Reis de zagueiro. É, mano... Ah, vai ser ele mesmo, né, mano? Vai ser ele mesmo, mas o João Paulo é o goleiro. A química caiu, né? Vou deixar o Jandré, então. Beleza, vamos lá. Vamos para a partida. Vocês podem ver, tá bem mais rápido no PC. No PC é bem mais rápido. Vamos... Vamos pra jogar a partida? Não, vamos pra partida rápida aí, pra nós tá dando uma olhada aí como é que tá. Vamos lá, esperar carregar. É a primeira vez que eu trago aí o Soccer Manager 2022 aí. É... De PC, né? Da Steam, 1x0 Santos aí. Boa. Vamos lá, terminou o primeiro tempo. Nossa, mas foi muito rápido, velho. Terminou rapidão, mano. Eu tava tentando arrumar ali o... Pra ver os gols, né? Não deu. Foi tão rápido que não deu nem pra ver os gols ali, mano. Vamos ali, colocar o Braga. Fazer uma substituição básica aí. Colocar o Jobson também no time, no lugar do... Do, do Mota E... Bora. Vamos ver se agora vai aparecer os gols. Vamos lá. 65 minutos aí. Vamos aí, tá passando o tempo. Tá bem rápido, né? Tá aí o um lance de gol. Vamos lá, o Marinho vai cobrar falta ali. Não sei porque os caras do Londrina correu lá pra fora. Cruzou na área cabeçada, guardou ali, mano. Lucas Braga, marca pelo Santos aí. Vamos lá, tá bem rápido, né? Tá bem fluido mesmo, tá bem mais rápido. Já vai terminar o jogo, ó. Marinho dominou a bola, vai conduzindo ela. Eu achei muito massa ali o gramado. O gramado tá bem mais... Mas, da hora. Aí, 3x1, Carlos Sanches, marca pelo Santos e fim de papo, galera. Passou muito rápido a partida, muito rápido mesmo. Vamos aí tá avançando, vamos ganhar aí uns 1xps aí, né, pela partida aí. O técnico vai ganhar umas experiências aí, beleza, 25, total de 40, subir de level, né. Subi pro level 2 aí. Tá bem da hora, né, galera, tá bem da hora, muita coisas aí é do mobile, né. Não tem muita coisa de... Pra tá mostrando de novidade, né? É mais ou menos é a mesma coisa Eles pegam... Eles pegam o mesmo formato aí do... Aí agora aqui pra escolher o técnico, né? É... Se eu não me engano é esse que eu uso Deixa eu ver... É esse mesmo Esse mesmo, vamos selecionar ele aqui Beleza Tá aí, primeiro dia Ganhamos aquela moedinha lá Padrão Beleza E é isso aí, galera esse aí foi mais um vídeo, foi mais pra mostrar pra vocês a novidade aí. Corre lá na Steam, galera. O jogo está disponível na Steam pra quem quer jogar pelo PC. Beleza? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, passe nos nossos canais parceiros, link na descrição e tamo junto. Valeu e fui!